Uma última pergunta e com isso terminamos. Por que cada um acha que está uh, empatado se estiver? Ou que poderia expandir mais se não estivesse expandindo? Uh, quê? Vamos lá. Quem quer falar? Fale rápido. Ninguém quer. Esta sedíssima Carla de Valda Pinta. Eu acho que estou empatada, isto também tem a ver com o exercício anterior, o, o da casca, o de tirar a casca, uh, uh, é mesmo nisso, é, é, é, é em cada momento um, estar a ajudar o outro em vez de, de... porque eu fui muito criada ou deixei-me ir nessa de que os outros são meus inimigos e tem que haver confronto e tem que me proteger e tem que. E não, eu já estou pensando aqui no curso e, e, e parece que aquilo ainda está. Em vez de me deixar sair, né? limpar as cascas, e é isso, olha, extasiadíssima pelo exercício. É isso que eu vou agora, uh, pronto, extasiada. Ca Carla, você tem dores na coluna? Na mangueira, aquela que chamam de coluna? Especialmente na área dorsal? Tem dificuldade em uh, inclinar para a direita? Ou inclina para a direita e tem dificuldade em endireitar-se? Uh, sim, Robin, eu tenho vários problemazitos da, da coluna, sim. É, e a coluna está como que é arqueada para a direita? Uh, para a direita As não sei, de... mas está muito arqueada. Ok, uh, e uh, especialmente na área dorsal? Uh, dorsal é... Mais ou é, menos é... atrás dos pulmões, mais ou menos um pouquinho abaixo do pescoço, uns quatro dedos abaixo, até ah. cerca de um palmo em cima da cintura. Ah, sim sim Ui, lombar, sim. Lombar, dorsal e lombar, até certo ponto. Ok, e, e um pouco inclinada. E depois, tem dor de cotovelo, literalmente, tem dor de cotovelo, cotovelo direito. Ah, sim, às vezes tem uns esticões uns aí, sim. É, esticões e fica preso. E o ombro direito todo fica preso, os músculos ficam presos, ah, e fica sim. o corpo como se estivesse inclinado, parece uma velhinha lateral. Ah. Sim, Robin, A velhinha tudo... normal é para a frente, é frontal, <risos> a sua, sua velhinha lateral para a direita, curva, certo? É, Robin, é... E quando isso acontece, parece que uma perna fica maior que a outra, uma perna fica presa uh, por estar esticada e outra fica presa por não conseguir esticar. Não consegue okay. esticar a direita e não consegue uh, recolher a esquerda esquerda é aquela que fica. Uh, sabe? Pois. Quando, a esquerda é aquela que quando você se olha no espelho pensa ser direita. Sim, eu, eu tenho. Agora não estou a ver bem isso da esquerda e da direita, mas, mas tenho problemas em. Parece que às vezes não consigo esticar ou encolher ali qualquer é, é. coisa. Parece é que. Se... Constantemente move-se na cadeira, não pode estar muito tempo ah, sentado na mesma sim, posição. Sim. Tem bicos de papagaio, Ui, de cacatua, isso. de tucano. É, Robin. É, é. E às vezes esses bicos são tão fortes que passam a ser de pelicano ou seja, sua pele fica cheia de pontadas. Ah, Leva -o pelo cano. <risos> <Tem normalmente risos> os dedos da mão direita, sobretudo, e fica às vezes gelada a mão e outras vezes chega a ficar quente, mas, sobretudo, gelada. Rob, eu não sei se isso tem a ver, mas ultimamente, nos últimos dias, uh, uh, nestes últimos dias, os dois dedinhos da, da mão direita, uh, quando durmo, estão sempre, acordo sempre com eles, um, não é? Congelados, é isso que disse o. Um, Durmentes, durmentes. E dormentes e dormentes com pontadas nos nervos e às vezes isso sobe é... pelo, pelo braço acima até o ombro, essa dormência ou uma sensação de uma corrente ou qualquer sim, coisa. Sim, assim. sim, sim uma corrente, Robin, sim, é uma corrente. Cuidado que a sua conta elétrica vai aumentar neste mês. <risos> <risos> Gastando a eletricidade do corpo à toa. <risos> E outra coisa, você tem muito medo de traição no sentido de contar com uma amizade, não estou falando de traição tipo homem, mulher ou qualquer coisa assim, é no ah, sentido sim, de, pedi, pedi. de pessoas é, em quem é, confia, é, é, é, é. amigos, parentes, ou o que for, é. muitas vezes sente-se como que é abandonada na hora X que precisava é, da pessoa. É, Robin. Já trabalhei isso um bocado, mas mas ainda ainda ainda pronta ainda. Porque <risos> é numa batalha você caiu ferida, era homem no caso e uh, caiu e machucou-se, que caiu com o braço, uh, uhum. o cotovelo e o resto do corpo para a direita e depois ouviu vozes de pessoas relacionadas com você. Mas ficou com a impressão que não ligaram para você. Primeiro as pessoas estavam ocupadas, era uma batalha. Então você não gosta de ouvir barulho de metal batendo em metal. Não, faz muita impressão. Nem gosta de facas e espadas, ao mesmo tempo sente uma atração, ao mesmo tempo sente uma repulsa. Sim, sim. A atração é porque você usava. Uh, pois hoje vejo aqueles filmes de levar... Sim, sim. Como é que é <risos> filmes? em que eles são, usam aquelas espadas e são especialistas e sabem mover-se muito bem com a espada, eu sinto uma certa atração às vezes. Eu sei que pois. é uma coisa violenta, mas eu e, sinto uma certa E atração. a repulsa por causa do ferimento e tudo o que houve. E então, você ficou com a impressão que caído no chão, caído no chão, ali não teve nenhum apoio dos seus companheiros na batalha, mas não, primeiro que eles estavam ocupados, segundo que não perceberam que você estava caindo no chão. Pois, uhum, está bem. E depois sente-se abandonada, como se fica muito com muito medo de ficar sozinha. E ao mesmo tempo tem momentos de preferir estar sozinha. Ah, sim, sim. É porque ali ficou com medo de estar sozinha, por causa da batalha, e preferiu estar uhum. sozinha porque pensou que todos os outros traíram no sentido de que não ajudaram quando mais precisava, o que não é bem verdade. Eles simplesmente não se deram conta e depois foram embora pensando que estavam... quem sobreviveu foi embora pensando que estava todo mundo morto. Ah, ok. Você estava como que desmaiada. Então você fica assustada se fica muito tempo deitada na mesma posição tem que se mexer. Ah, A cama constantemente se mexe. Uhum. sim. Se você Pudesse comprar uma daquelas camas ondulatórias que de vez em quando mexem por si. É, pois, assim. <risos> Era... É porque, como você estava com o corpo inerte e ninguém percebeu que estava vivo ainda, agora precisa de ficar se mexendo, você literalmente está mexendo o seu cadáver, que é o corpo atual. É... Então, quando você começa uma coisa, nunca consegue terminar. É. Tem muita dificuldade é. para terminar. E, de repente, é. quando está quase terminando, desiste. Vai embora. Ai, é mesmo, Robin. Ai, pai. Às vezes é mesmo que falta só um bocadito e, e, e, olha, já perdi tanta oportunidade na vida por causa disso. É porque você não se deixou morrer lá. Então, o seu corpo está lá. Você abandonou o corpo, mas não morreu. Então, ora, nem quer assumir o corpo, nem quer morrer. Nem do, nenhum dos dois. Então, você constantemente vê-se confrontado entre duas realidades, das quais parecem importantes, e acaba não assumindo nenhuma. Escolhas é. na vida, etc. É, é, é. Então, está na hora de resolver isso, não acha? Sim. Então, vamos lá, olha, é, hoje é o seu dia de morto ou <risos> eu tenho euro milhões <risos> e morto milhões. <risos> Estaseadíssimo a todos pela oportunidade. Obrigada, Robin. Então, você olha para o seu corpo lá mentalmente, fecha os olhos no então. estranho. Sim, okay. no campo da batalha, uhum. porque está lá e não está ao mesmo tempo. Então, vamos colocar, quando você vê filmes em quem aparece assim uma luz entrando, no outro, qualquer coisa, se mexe muito com você. Ou uma saindo luzinha. do outro. Qualquer das dois. Como se fosse a alma entrando, ou uma luz. Ou... Ah, sim, sim, sim. Eu é já por... vi isso num animalzinho, Robin. E é. acho que numa porta também. É, porque é isso que se passou com você. Ah. Então, agora vamos colocar você de volta no seu corpo lá. Mentalmente okay. acompanha. Ok. Os outros podem acompanhar, se quiserem. Olha, vai entrar no seu corpo Vai aceitar aquela morte Compreender, perdoar Aos que não viram que você estava assim Mas o que havia para perdoar Eles não fizeram mal nenhum Mas mesmo assim, e perdoar-se assim Por ter feito esse julgamento Que constantemente você faz Não julgamento das pessoas É, e depois também me sinto culpada Quando se percebe isso Pronto, agora já, mal. agora já sabe porquê é uma pessoa boa, mas às vezes dá das suas, sabe, sim, sem, razão nenhuma, e sem razão nenhuma, você sai e vai embora. Lembra quando você disparava discursos na Universidade Independente e tudo, desaparecia sim. sem explicação? É exatamente sim. isso que se passou com o seu corpo e está repetindo no corpo atual, enquanto ainda, entre aspas, viva. Ou sem aspas. Hum. Compreendeu agora? Sim. Então você vai pegar lá, vai voltar ao corpo, que ao mesmo tempo está lá e não está. Assumir que está lá, ouvir a batalha toda e vai começar por isso. E depois vai aceitar a sua morte. E aí você pode sair do seu corpo. Quando já tiver feito, me fala. Okay. Agora você vai ver uma luz dando as mãos a você, como se fosse um ser de luz, para levantar você. E você vai conseguir sentir-se leve e flutuando. Lá naquele corpo. Agora o seguinte, vai perdoar quem feriu você, e pedir perdão por ter lutado com a pessoa que feriu você, ou as pessoas na batalha. E vai ver toda aquela batalha transformada numa festa, um verdadeiro carnaval de paz. Todos largar armaduras, tudo aquilo. Acabou-se a batalha, dissolveram suas armaduras, e com isso, dissolveu-se a guerra, e todo mundo em paz. E agora sim, vai conseguir aceitar a ajuda do ser de luz. Antes estava com dificuldade, não estava? Estava, estava, Robin sim. Porque não tinha. O ser de luz não pode ajudar <risos> se você estiver ainda com conceito de batalha na sua mente. Seja como vítima, seja como mal gosto, seja como Então Tem que estar limpo e puro, completo. Que todo mundo é. Já se sente diferente. Já. Já respira melhor, que é outra coisa. Tem que ter muito Já. sinusito. Não tem sinusito é. você? foi obstrução é, por causa da batalha. Muito... Ah, mas agora olha. Ah. E, há, e em seguida vai se ver como luz e vai pegar isso e acabar com todas as batalhas do mundo. Inclusive a iminência daquilo que chamam de Armageddon, ou a batalha cósmica agora na Terra, o, o, o, a destruição total. veja paz E descobrindo-se que, afinal, não houve nada daquilo que se falou, dos espiões russos e tudo, já a revelação imediata. Eles já estão se recuperando. E descobrindo que não foi nada disso. Descobrindo as verdadeiras origens que provocaram isso. Mas sendo perdoadas essas origens transformadas. Não para condenar, não para matar, nada, mas para recuperar. Os políticos, os governos, as pessoas que estiveram envolvidas nisso. descobrir E toda a humanidade pedindo perdão a quem julgou ser os autores disso. E assim as falsidades da política no Brasil serem limpas também e o Brasil tornasse um país livre. Tudo isso a partir disso. Todos podem ajudar nisso, juntos, acompanhando esse exercício. Compreende ou não? Todos, todos, todos. Então, toma outra respiração profunda. Agora veja assim como se fosse uma luz gigante, encontrando outra luz, e luz, e luz, e luz, e luz, e luz, e luz sem fim como se fossem planetas, estrelas, galáxias, cosmos. E ao mesmo tempo veja se assumindo esta vida plena e completamente livre de tudo o que já passou e a partir de agora vivendo uma vida, como se diz, decente. Decente no sentido de digna e não uma vida incompleta, mas sim uma vida... Plena. E com isso você acabou de sair da sua irrealidade para descobrir a realidade. Quando pronta, fale. Ok, estás aí a dizer. Maravilha Vida nova, olhos abertos Uma nova alegria e vontade de viver Uma vida nova pela frente São um instante.